town girl Living in a lonely world She took the midnight train going anywhere Just to see Fala galera, aí o na área, passando aqui com mais uma sexta-feira musical pra gente, beleza? E dessa vez com Don't Stop Believing da banda Journey. Acredito que todos vocês já ouviram essa música pelo menos uma vez na vida, certo? E o motivo de eu ter trazido essa música aqui pro canal é bem óbvio, né? Don't stop believing, não pare de sonhar. Então se você tem um sonho, nunca pare de sonhar, certo? Acredite que as coisas uma hora vão acontecer. Às vezes não é na hora que a gente quer, às vezes é bem depois, às vezes a gente não tá nem mais aqui nesse mundo para ver as coisas acontecendo, mas uma hora acontece, certo? Então sigam em frente e vamos nessa. Ah, e a propósito, falar em sempre em frente? Tem coisa inédita calma lá que muita coisa está rolando certo essa semana foi bem corrida para mim justamente por conta dessa surpresinha podem podem esperar para ver tá bem legal e ao final do vídeo deixo aqui o agradecimento aos patreons que são uma engrenagem muito importante para o alavancamento aqui do canal gostaram dessa palavra né alavancamento então fica aqui como sempre os créditos de cinema beleza galera muito obrigado e para você que ainda não é membro lá no Patreon, convido vocês a se tornarem membros lá no Patreon. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo, tá certo? Galera, vou ficando por aqui. Mais uma sexta-feira musical pra gente. Muito obrigado. Deixem aqui o like de vocês, o comentário aqui no vídeo, compartilha com os amigos, beleza? Muita coisa ainda está por vir, tá certo? Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. Se cuidem, fiquem com Deus. E até a próxima sexta. Falou!